Se você está achando o CSGO meio sem graça, já está enjoando, faça com os seus amigos isso que eu fiz com os meus, que sua partida ficará mil por cento mais divertida. CSGO 100% HS Challenge. Resumindo, só vale a HS. Ah, cachorro, e se alguém do time não der HS? Se alguém do time fizer uma kill que não seja HS? Bem, nesse caso, kick. Literalmente kick. É desafio hardcore. Pegou. <risos> <risos> Você... Oh, Nossa, tá Ai, tá, Esse cara tá demais, velho. Isso. Acho que ele é, Isso. Que é maluco, velho. Que essa... Se tiver, tiver é... pecado, tão o, boa, hein? o primeiro, velho. Esse. <risos> Esse. <risos> tá poelhado, Vai, já iniciou a votação. Ganhou. Vídeos mais divertidos que gravei Eu fui denunciada, Rapaziada, mano O time achou que eu tava chitado Tudo gravado no MM da Valve Foi incrível Lembrando, hein, rapaziada Ó, Se inscreva no canal Falta pouco para batermos um milhão de inscritos Vamos fazer o seguinte, ó Pega o canal e manda em um grupo do WhatsApp Do pessoal que gosta de CS Mandou? Tira a print mostrando o que você mandou E manda pra mim no Instagram Com seu trade link Que eu vou escolher ganho aleatório E vou mandar uma skin Então já manda o trade link Que eu nem vou avisar Eu só vou mandar a skin Bora pro game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 Lá. eu vou eu vou éli então faz o eli de ladrão pera <risos> esse aqui tá dando mano tá dando pouco uma dica guys não comprem SMG tá na é verdade nós né? comprar só scout também nada pra, provavelmente guys. se quer matou beleza rapão bem rapão bem não o bicho tá cagando velho é pra é pra é pra é pra Mano! Ah, ele tá daquele jeito. Boa, Lucas. Boa, Perfeito. Tá linda, tá vendo. Tá tá linda, linda, boa, linda. Eu tô então, 100%, eu tô 100%. Beleza, aqui também, ó. Mano, dica: só compra desert. Toma, oh, ele errou. Oh, morri, morri, mano. Smoke A. Nossa, que smoke Hoje bem tá bom, velho. Porque... Aí se eu der HS, vai me matar. Não acerto, não, parceiro. Agora eu tô jogando eu tô o duro na medo. pressão, viado. Eu também, mano. Eu vou ser quicado, família. E HE, pode? acerto pra mim, não, cara. Tetris, Tetris, Tetris. O Ria vai. Pegou. Pegou. Oh. Oh. Caralho, velho. Nossa, o que tá atalhizeta, pai. O Ria é louco. Vai ficar escalte, velho. Os caras vão. Vai passar direto. Meu Deus, que. Ah, Ai, pinei. Vai tá entrar no fogo, pai. Tomei. Nossa, o Rafa todo mundo. Tomei. Pô, mas pai. os caras também estão fazendo desafio também, porque a Avenida tá só perfeito. Entendeu? Hein? Ah, <risos> se eles não matarem a Redstone, a gente quica eles. Pode ser. Nossa! Oh, tá chorado. Tá <risos> Esse cara tá lindo demais, isso, velho. Acho que isso. Esse Bia é maluco, velho. Se tiver pecado, tomou ele. Ele quer ser o primeiro, velho. Ele quer ser o primeiro assim, querido. Tá poelha. Vai, velho. já inicia a votação do Bia. Vem, vem, vem, vem a Ganhou. Ah! Não, não, não. <risos> não. Não. Meu Deus não, do céu! Ah! Ah! Ah! Tem ir um aqui na uma... B. Seu, é, meu Deus, tô com muito medo de errar isso. Carroça. Tem rato, velho. Eu saí, eu tá uma é, louca, não, não, O peito tá agitado. O perri é tá agitado. Ai, rato, rato, rato, rato. Aí, Rafon. Um. Rato, Rafon. Quase, Ai, quase. Mano, mas... que... Galera, lembra que o último do tab na próxima parte é que o primeiro round. Tem muitos baiters aí, o Felipe. É tipo, evitando de morrer, tá ligado? Ah, eu evitando de matar. É isso. Tem Alp Caverna. Perigosa. Quer uma bangue aí, Ria? Quero. Se ele estiver cego, HS, pai. Meu Deus, poxa, talvez é tenha sido não poder. Peguei o meio, peguei o Tem outra, Ria? Ai! Tchau, Ria! Tchau, Ria! Tchau, papai! Não, não, já era. Presta atenção na hora de ficar aqui, se ele for estrão aí, pai. Caraca, Ria! Pode ficar, já era, tchau, Ria. Tchau, papai. Caraca, que isso, mano. Até a próxima, pai. Nada. Não, HE pode, é, HE, pode é. HE pode, mas vai aumentar Não, o risco matar. só. Meio tem ninguém, meio tem ninguém. Ai. Felipe. Ai, Ai mano. Ele ficou com muito Deu medo. Deu muito pra entender que ele tava atrás. Ô, oh, mas isso é um treino da puta. Ah, liga, liga, liga. Mano, Pior que é um treino mesmo. Vai de... Nossa. Que me... hora. Me... Me... Tá na... Para, para, para ele, para ele. <risos> isso tá dando medo. Isso o vai Deus dar Deus merda, Deus. isso vai dar merda. É, isso vai. Meu Deus. Nossa. Para, Rafaão, para, Rafaão. Oh, Bora, Rafão. Não, não, não. vai dar merda. Isso vai dar merda. Bora, Rafão! Peguei Ele não deixou barato, não. <risos> Tchau, Rafão. Oh. Tchau, Rafão. Oh. Tchau, Rafão. Então, a que é fora. Ai, morri. Ligação, caralho, tô meio HS. Erri tapelão. Valeu, valeu. Ah, ah tá! Na tá, né, smoke, na né, smoke, na né, smoke, ai, Ah! Ai. Mais, né? não, aqui, vai tomar benção, pai! Vai tomar benção, pai! Ai, não olha no peito! Olha ah, o liga Mano! Ele oh, tá quente! Foge de desse pai! Vai largar, é eu, foge tá. desse, dentro, pai! Ó, já era. <risos> liga, Lucas. Caramba, não pode ficar, Lucas! Nada, não, aqui pai, não tem chances! Cara. Ah, o Felipe Jacari vai ficar até o final agora. Ele é muito bom no Tepes, pra quem não tá ligado. Eu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Lucas. Humano, uh, que cagado. Que big, Eles tão vindo faca, viado. Eles tão vindo faca, eu acho. Tá cobre nas ideias. Aqui, acho que vai dar boa. E, ah, ai, isso. mano. Tá peixe, tá peixe, tá Mais um mercado, ah, tá tá uh, é. mercado, Felipe. Outro mercado, Felipe. Tá. Outro mercado. Outro mercado. Meu Deus. Dá um tabzinho e aquelas tá perigando. Olha Valeu, valeu. Bom, banana o vamos. Vamos aquelas coisas, até Eu, Eu comprei p 200 mas até fora do... Do... É. do game aqui. É até fora do médico. Tomamos. Eu fiquei com muito medo. tem Faquinha, faquinha liberada. Felipe. AI! Felipe! Felipe! Vem é Tem aqui, para direita, pra esquerda, na verdade. E se o Hs for TK, valeu. É uh! Oh, Mano! Me parou. Mano morri, morri. Tem um campa, tem um campa nas ideias. Mano, tem bem, família, tem bem, eu tem entrar, bem. Eu entrar, eu acho. É, o da B voltou. Vou, vou voltar bem com vai ser bem. Não, tem aqui, tem aqui mesmo. <risos> Voltei bem nas ideias. Tô sério. Entrou. Tu acha que vai ser eu? Não vai não. Ai, perdi. Peguei Uou. a C-4, peguei a C-4 Tem aqui caixão. Ai! Caixão! Toma! Ufa! Ferriã. Onde que tem, família? Riffler! Oh, Riffler! Costa aí, costa aí! Vem ter oito, toma cuidado, velho. Hum, valeu. Vai um B lá, deixa eu ir meio que eu tô com respawn. Cara, isso aqui é bom. Uma Gaizinha de começo, eu acho que porque aí vai matar em um tiro, tá ligado? Tequei um. Não tá bem tecado aí, Discord. para Rian, mano. Um tá aí. bem ah, tecado não, aí, aí não um tá bem, aí, tá bem tecadinho aí pra vocês. De granada pode? Não. Segundo o mestre Felipe, não. Nem joga. Ai, Uai, Rafa, ai, vai. mano. Esses caras agora, hein. Que, que isso? Devogado. Vem! Devogado. Vai, vai, Cê Cê vai, vai. Vai, usar. Usar. vai. Devogado. Mesmo 89. Mortei. Ai, passou. Ai, ai. ai Rafa, não deixou. Não, deixei não. Eu juro que eu ia atirar. Vai, é um tirinho nesse, guys. Ian vai fora. ser quicado por agora. Oi? Hein? Ah, ah tá tá bom, entrou. Entrou. Ian vai ser quicado. Relaxa, família. Pega o plant, nessa terra. Oh! Ryan! man! Oh, oh, man, Oh, man! man. Oh, man. man. Oh, man. Foi 2 mesmo, vai! Que né? é. Caraca! Olha isso! Olha o Ryan! Olha o Ryan! Querendo se livrar O cara foi primeiro! Foi. Vai, deixa é. Eu já dei! Eu já dei! Vai, vai! Rafaão, Lucas! Ele quase cara, tomou de... A partida dela! Ah, eu compartilhava! Cara Caraca. Dele, ah, olha os caras, mano. Que é ideia. difícil né? Né? Esse vocês. Não, e os caras tão dando a vida demais. Olha esse smoke, mano. Morri. Nossa. Vai. Nos... Morreu, é quicado agora. Tchau. Tchau. Que que aí, já? Que Mano, ele pulou, véi. Que isso? Quem? O Lucas foi quicado? O caras não mano essa foi a brincadeira mais idiota. Se tivesse matado, velho. Ô, Galeão! Ah, boa, hein, tia, Ah, vai se fuder, ah, tá tá o cara pegou Eu quero na mão, velho. Vai tomar de mim. Nossa! Faz, faz, um... o, faz o desafio da 5-7, faz o desafio da 5-7, aí. Oh. Os dois vão morrer, não, nem fazer uma kill. É, meu é, Deus do dois céu. Olha o flash é, do outro. Tá vendo demais. Meu Deus do céu, isso aí é tão horroroso. Vai dar GS nunca assim, viado. Meu pai, meu pai. Que isso? Meu Deus...